Pô, oh, é mesmo, hein, mano? Tem uma réu de smite ali, mano. O que aconteceu? Ele é. vai me invadir, mano. Os okay. BR não fazem piques diferentes no competitivo. Em outras ah. ligas, funciona muito. Ontem teve Kain. E agora teve Zac com Funk e Mizaki, que carregou o game. Mano, eu acho que... Não, não sei, na. por... Às vezes é por receio ou medo, tá ligado? Não sei se também tá muito ligado ou... Não sei, mano. O jeito que nós... Tipo assim, os jogadores do BR, mano, pelo que eu vejo... Os caras sempre esperam os caras testar lá na lá na gringa. Os caras testa lá fora... Aí depois a gente vai lá e copia, tá ligado? Agora, o porquê isso acontece, eu não sei, mano. E aí, galera, por que, que isso acontece aí? Não sei, velho. Às vezes é medo de testar algo, às vezes. Alô, Marquinhos, tá aí? Falta criatividade, não sei, velho. Fala, Jimmy. Fala comigo, fala comigo. Ô, Jimmy, até aproveitar que nós estamos tá num debate aqui, mano. Napoleão tá perguntando aqui que, pô, lá, lá ontem nas ligas de fora fizeram Caim na jungle, fizeram Zeke na jungle competitivo. Ele até perguntou do porquê que será que nós do BR não. Tá ligado? Não, não tenta lançar essas brabas, mano. Não... O que, que você acha que pode ser, mano? Volta a gente a não lança esses bonecos diferentes. É, por que, que nós não lançamos. Inven... Tipo, nós não inventamos meta, tá ligado? É, isso é true. Agora por quê, né? Eu não sei se. Agora... Você respondeu o porquê, velho É, o porquê eu também não sei não Tipo assim, cair eu acho muito forte, assim oh, Caramba Agora Zec Você lembra caramba. que o robô tentou inventar quando ele usou o Zec Top aqui lembro, no Brasil? Lembro, Zec Top Aí crucificaram eu. ele Ah lá, será que às vezes esse é o medo de ser crucificado? Talvez, Saca? talvez que os caras cara cara é smite ali foda. né Tipo, olha lá Uai, me flashzinho pra sair vivo lá, ó Boa, boa, boa, boa Nem precisou flashar ainda, velho Sangue frio, hein, velho Ai! Tô indo! Eu devia ter flashado né? Zick aí, Mas é porque... se né? falou no flasha não, se for pra sair vivo Não, foi, aí foi óbvio, Aí criar né? essa nós meta tava... aí É, nós tá tentando adquirir essa, né? Mas eu devia ter flashado ele, não morria não Uuuuh! Oh, oh, o EZ gastou flash? Gastou, gastou Falta é que o EZ tem um E, né mano? Então não adianta tanto recalhando em cima, ó Mas pode ir lá Será ele vai nessas galinhas? Não vai, não tem nada não, não, ele né? vai é no mid lá, ó Mas pode ajudar o rapaz lá, já pronto Passei então, flash ele, hein? só tem fantasma Tô indo Boa Free kill? Vou ter que flashar. Ah. Boa, boa, eu chego. Ah, será que ela tem flash? Calma. Que Cara, isso não... aqui, véi? Tem que ser na URIVIN, tem que ser na URIVIN Eu vou tocar nada, você. não tenho nada, não tenho calma, nada. Calma, calma. Nem nada, nada? Nada, nada, não tinha um eu saio. se eu sair, tá bom. No bomb, my mind. Ai, vou ter oh. que morrer também? Hum. Será que a não tá perdendo nada no top fazendo isso aí, mano? Rapaz, se eu falar pra você que ela não vai perder nada, você acredita? Porque nada, ela dá, nada, tipo assim, nada, nada. ela tem o bot. Perdeu um minion, ela perdeu um. Caramba, ela real não perdeu nada, né, velho? Meu Deus. Então, ela tepou o bot, foi reto o mid, matou nós. Não perdeu nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Acho que o Malphite não conseguia puxar o Wave, esse pá, coitado. Ou ele só não, não soube puxar, tá ligado? Deve ter ficado meio, Obrigado, meio, meio tanso. Eu falo que top é a lane mais roubada do jogo, os caras não acreditam. Se os caras souberem fazer isso que é essa Riven fez, tá ligado? De ter pá bot, ajudar no counter gank e ainda pegar o Wave dele top, acabou. O cara fica poderoso. E aí, galera, qual é a lane que vocês acham que é a mais roubada do LoL, mano, atualmente? Qual que vocês acham que é a mais roubada? Ó, a eu minha... falo top, mid, jungle, sub ADC, nessa ordem. Nossa, eu... Eu tô todo errado aí contigo, eu sou... Eu concordo a DC, pra Super mim é jungle. A mais roubada é jungle? Aham. Uhum. Aí é a Django. Django, aí Django, top sub Aí vem sub junto, velho. Olha esse rapaz aqui, junto. Ah, tô indo, tô indo. Acho que é só... Ih, que isso? Ele... Não tem que ser ele no RECA, é tem, rec. tem que ser no RECA, tem que ser no RECA, RECA. Aham, uhum, eu vou nele mesmo, vou nele mesmo. Vai no Ecarim, vai no Ecarim. Nossa, Jimmy, se eu falar pra você que eu perdi meu negócio lá, você acredita? Só... É coisa que coisa, coisa, coisa, você dá o ruim aí mesmo. Ah, eu vou só guardar, real, velho. Agora. é eu só guardei, é só isso isso eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego, eu pego. Por que não tá lá no Ezen, então? Vou matar os dois. Vai, filhão, tá sem flash. É isso, é isso, véio. Aí, galera, agora o malfight compensou no TPzinho, hein, mano. Caramba, como voltar no jogo numa play, né, mano? Que doideira. Oh, foi mérito dos caras, mano. Essa play ter dado ruim pra eles. Papo reto, velho. Nada a ver o Recar em querer forçar isso. A Zoe ali também descendo todo o troncho. Jungle simplesmente decide o rumo da partida. Eu concordo, mano. Mas é um Jungle sem pressão, não joga, mano. Tem muito disso também, né, velho? Não, mas eu acho que isso aí não existe, não, pô. Será? Não, Só sai, sei. filhão, só sai, filhão. Se o tá de pau duraço, vai vir aqui morder nós. Só sai, filhão. Ah. Nossa, a Real é muito broken, véi, sério. Nossa, salvei o cara aqui, mano. Cadê minha trinket? Agora você vai morrer, filhão. Quer fazer gracinha? Ah, é. Sub... Pô, essa Raven tá foda, hein, mano. O cara tá acompanhando. Nossa, o time desse tá aqui. Não consigo flashar, não consigo flashar, não consigo flashar, não consigo Nossa. Não consigo. Uh! Nossa, olha uh! Que, que eu uh! fiz. Nossa, que que. Jimmy! Eu fiz. Não, desse ah! aí não vai dar pra salvar, não. Vem. O Jimmy tá mutado, galera. Se fosse o Jimmy antigo, ele tinha mutado pra me salvar. O Jimmy tá mutado. Nossa, mas quase, hein, mano. Mandei uma brabinha ali ainda. Mano, eu ali. dei uma curinha no C ali que você nem eu falou vi. nada. Não, eu só vou dar uma curinha no Queria essa kill, hein, mano. Nossa, bom flash, LZ, véi. Caralho, Marquinhos. Eu vou te acompanhar isso aqui, velho. Eu tô eu, tancando, pessoal, eu, eu, eu parei de tancar. Foi Pog, né, mano? Diferenciadinho? Foi. Cura! Boa. É, galera, pegaram a visão da Dianinha aí, olha das coisas, como é que elas são, né? Esse cara nem viu da onde eu vim, né, mano? Caralho, posicionamento Caralho é de, de várias, Diana né? é bom, hein, mano. É roubado saber dar um flanco de Diana, hein, mano. Porque eu tava cacetando é, os caras, eles nem viram da onde nós eu vim, mano. Eu tenho arauto pra nós dar GG, mano. E tô com um bom posicionamento aqui. Vai ter que pular, Zé. Nossa, que isso, a é, Acho que é um, é um pick-off, pelo menos, né? Mas força! Fui. Ai, meu, meu! Ai, meu bugou! Meu Deus, que isso aí? O mouse no dá do negócio. Monodiana então mono Monodiana, meu guerreiro. Delícia de jogar esse boneco aqui. Olha, Olha. ele lá, deslizando pelo mapa. Entra e sai, né, mano, esse boneco aqui. Mais 50 zonas, Jimmy. Ah, não deu, mano.